E aí meus caçadores de trovão, minhas caçadoras de trovoas, eu sou o Caio Nobre e hoje é dia de mais segredos de Mortal Kombat aqui nesse canal delicioso pra vocês e hoje o personagem da vez é o nosso querido Raiden, sim, o deus do trovão aí do Mortal Kombat que é conhecido por ser muito poderoso, apesar dele ter feito algumas cagadinhas aí no processo que a gente sabe muito bem, mas rapaz, ele tem algumas informações aqui muito interessantes que eu tenho certeza que algumas aqui muitos não sabiam, outras eu tenho certeza que vocês sabem também mas vai ser muito legal compartilhar as informações com vocês então já deixa o likezinho e se inscreve no canal, não custa nada rapaz, é rapidinho clicar nesse botão vermelhinho aí e clicando no joinha, vocês ajudam a gente imensamente aqui no YouTube. Para que a plataforma recomende os nossos vídeos aí para mais pessoas e mais pessoas conheçam o nosso trabalho também, façam parte dessa comunidade deliciosa e também já aproveita para poder acessar aqui embaixo ó, o link da ProPlay Energy que eles estão com uma promoção especial neste mês de novembro galera, se vocês comprarem um energético ProPlay vocês ganham um a mais no processo e ainda continua valendo nosso cupom aí de 20% de desconto utilizando o MEIALUA20, então corre lá porque tá imperdível nesse mês de novembro aí essa promoção deliciosa da ProPlay. Então vamos lá, meus amigos, começar aqui com os 13 segredos do nosso querido Raiden na franquia Mortal Kombat sim e o primeiro deles e um dos mais interessantes digas de passagem né é que o nome Raiden lá no início da produção do Mortal Kombat 1 e tudo mais quando John Tobias estava pensando na história e tal eles decidiram chamá-lo assim para poder fazer uma homenagem aí ao deus do trovão japonês conhecido como Raijin. e eu acho que muitos de vocês estão familiarizados com esse nome pois ele aparece até onde eu me lembro. Lembro, né? em uma variação do Mortal Kombat 11, pelo menos naquelas variações competitivas que a gente tinha lá atrás, né, agora a gente não tem mais. Mas sim, nós temos aí o deus do trovão japonês referido como Raijin, mas eles também o chamam de Raiden Sama, que pode ser entendido aí como Lord Raiden, como os personagens do Mortal Kombat o chamam. Então essa curiosidade é muito interessante pro personagem, e a próxima que eu preciso comentar aqui com você, meus amigos, e essa especificamente eu acho que só a galera da velha guarda aí vai se lembrar, porque é uma referência, diferença lá dos jogos clássicos. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí estão acostumados com a pronúncia de Raiden. Na verdade, o texto, né, do nome Raiden lá com i. Mas vocês sabiam que o nome Raiden no início, no Mortal Kombat 1 ali, nos clássicos, os primeiros pelo menos e tal, filmes, quadrinhos da época e tudo mais, se referiam como nosso querido Deus do Trovão como Raiden com Y? Sim, rapaz, eu não lembrava disso. Quando eu tava pesquisando aqui, me deparei com essa informação, eu fui atrás, eu abri o Mortal Kombat 1 aqui, principalmente, e realmente, cara, Raiden era escrito com Y na época, e tem um motivo para isso, não é simplesmente porque eles gostavam do Raiden lá escrito com y e tudo mais. Não, não, tinha um motivo legal para eles poderem colocar o nome dele dessa forma, porque existe um outro jogo que estava circulando naquela época da Koei Tecmo chamado Raiden também, só que com o i, que a gente conhece de hoje em dia, né? Que é um daqueles famosos jogos de navinha lá que a gente jogava antigamente, que dicas de passagem são muito bons. Então, eles não quiseram colocar com i inicialmente o nome do Deus do Trovão aí, por conta de algum processo legal que a empresa poderia entrar aí contra o Ed Boon, o John Tobias e a empresa deles ali no início, E os caras não tinham muita verba, entendeu? eles não podiam se arriscar com um negócio desse. A terceira curiosidade que eu tenho que trazer aqui para vocês, meus amigos, é que vocês sabiam que o Raiden, ele foi um dos primeiros deuses a serem colocados nos videogames aí como um personagem jogável? Pois é, rapaz, o Raiden foi um aí dos precursores que começou essa onda de colocar personagens poderosos nesse sentido aí, né? Como o Raiden é um deus e ele é bem superior aos humanos que eles estavam acostumados a colocar nos jogos aí, ele foi um dos primeiros aí a ser controlado pelos jogadores naquela época. Então essa é uma informação bem legal, por isso eu decidi trazer ela para vocês, por mais que seja simples. E o próximo segredo do nosso querido Raiden, galera, eu tenho certeza que muitos de vocês aí conhecem, mas eu sei que é uma parte Marcela não deve conhecer, porque vem de um filme antigo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de Aventureiros do Bairro Proibido, que é um filme antigaço aí com o Kurt Russell, que é muito bom, diga-se de passagem. Por mais que ele seja antigo, galera, se você que está assistindo aí não viu esse filme ainda, pega pra ver que vai ser uma das melhores experiências que você vai ter. Eu, pelo menos, gosto pra caramba do filme. E o personagem que tem lá, chamado Lightning, ele foi usado como inspiração para poder criar o Raiden no Mortal Kombat. Porque exatamente isso que você está pensando? Ele se parece muito com o Raiden, cara. Ele usa um chapelão gigante mesmo e ele tem poderes de raio e, inclusive ele é um dos personagens mais da horas do filme entendeu então uma sacada bem legal aí do john tobias e do ed Boon terem se inspirado nesse personagem e nesse filme também que eles devem gostar bastante pois o filme é realmente muito bom mano assistam e se você já assistiu comenta aqui embaixo se você gosta ou não uma outra curiosidade interessante sobre o raiden é que ele foi protagonista de um dos jogos de mortal kombat né a gente sempre teve ali o Liu Kang como um dos principais protagonistas, como o protagonista, na verdade, né, que resolve as situações, vencendo Shensung, e Shao Kahn e tudo mais. Mas, mas, nosso querido Raiden, ele foi protagonista sim no Mortal Kombat 9, pessoal. É, rapaz, por mais que a história ali envolva outros personagens, nós temos capítulos específicos para cada um, a história, ela gira sim em torno do Raiden e daquelas premonições que ele tem do he must win, ele deve vencer e tudo mais, tanto é que a batalha batalha final do Mortal Kombat 2011, que é conhecido também como Mortal Kombat 9, né, é o Raiden versus Shao Kahn para poder definir ali. O destino da terra de uma vez por todas E agora nós vamos para participações especiais Em outros jogos Sim meus amigos Não foi somente Scorpion Sub-Zero Entre outros personagens aí Que fizeram participações especiais Em outros games não O Raiden também esteve em alguns deles Que são o Unreal Championship 2 NFL Blitz NBA Jam Tournament Edition Ele também esteve em uma máquina de pinball aí Rapaz Que é a Balls 1994 World Cup Championship No WWE Immortals, e é claro que nós não podemos esquecer aí do Injustice 2, que por mais que ele seja um jogo também da NetherRealm, o Raiden não faz parte daquele universo, né? Então ele é sim um personagem convidado. E mais uma curiosidade aqui para vocês, meus amigos: vocês sabiam que o Raiden ele foi interpretado lá atrás, né? Inicialmente. Pelo Carlos Pezina E eu acho que vocês conhecem muito bem esse nome Pesina aí De Daniel Pezina Que foi o intérprete de Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage e muito mais Ele fez muitos personagens na parada ali, entendeu? E o Carlos Pesina foi o cara que deu vida ao Raiden Em todas as suas aparições nos jogos 2D Exceto na tela de versos ali do Trilogy Onde nós temos aí o retrato de Saul de Vita Agora a próxima curiosidade, cara Tá relacionada aqui a um filme que eu tenho certeza que muita gente aí não gosta Algumas pessoas até curtem entendeu? Que é o Mortal Kombat Aniquilação. Vocês se lembram daquela cena onde o Raiden enfrenta os clones do Reptile ali, né? Que aquela luta ali mais parece uma roda de capoeira do que uma luta propriamente dita. Se vocês não viram o nosso vídeo de jogo versus filme do Mortal Kombat Aniquilação, assistam porque tá da hora demais e tem uma piada sobre isso lá. Pois então, essa luta do Raiden contra esses Reptiles no roteiro original não era para acontecer. Estava lá descrito que ele deveria ter uma luta extensa contra a nossa querida Shiva Que eu acho que você se lembra muito bem o destino da garota também que foi esmagado por uma gaiola aí Quando o Liu Kang vai resgatar a Kitana lá e enfrenta aqueles baraquinhos que mais tá usando uma roupa Uma fantasia de carnaval de Halloween ali do que realmente o baraco, entendeu? Então, era pro Raiden ter feito uma luta foda com a Shiva e eles cortaram do roteiro E olha, pra mim isso foi uma péssima decisão porque Caramba, mano. A Shiva ter uma participação daquelas foi triste, cara. E essa luta dele contra os Reptiles lá da vida acabou não sendo tão legal, não, cara. Eu acho que foi uma das mais fracas do filme, eu diria. Vocês sabiam que o Raiden, originalmente, ele utilizaria o seu cajado que a gente vê no Mortal Kombat 11 ele utilizando no gameplay e tudo mais no Mortal Kombat 2? Pois é, rapaz Ele teria aí Uma arma neste jogo Só que a Midway Acabou decidindo Por não colocar isso daí Devido a limitações De memória Dos consoles na época Entendeu? Então Eles acabaram deixando O Raiden ali Utilizando os seus punhos E a implementação De armas Veio só lá No Mortal Kombat 4 Onde eles tiveram Um pouquinho mais de hardware para poder trabalhar aí Com esses personagens E no Mortal Kombat 11 A gente vê Que o bastão ele é parte integral Do gameplay do Raiden Que é muito da hora também Um outro ponto de curiosidade interessante aqui é, vocês sabiam que o Raiden, ele não iria entrar como um personagem jogável no Mortal Kombat Deception? Pois é, rapaz, o nosso querido Deus do Trovão caído naquele jogo ali, ele não estaria presente e o trailer do Deception, ele nos mostra o porquê disso, né? O sacrifício que o Raiden faz lá tentando matar o Onaga e tudo mais. Mas os fãs reclamaram tanto na época, quando eles anunciaram que nós não teríamos o Raiden como personagem jogável, que eles alteraram essa decisão aí, colocando o personagem de volta como jogável e retirando o Fudin, que seria a ideia original deles ali, para poder substituir o slot do Raiden, que estava ali como protetor do Reino da Terra e acabou fazendo aparições pontuais ali mesmo, somente como NPC, entendeu? Sem ser personagem jogável. Essa próxima aqui, eu acho que vocês se lembram bem aí nos jogos do Mortal Kombat mais recentes, que o nosso querido. Do Nightwolf se refere ao Raiden Como Raoka, que seria uma forma De falar deus do trovão ali Entre os membros da sua tribo, entendeu Em alguns diálogos, principalmente no reboot Ele realmente se refere ao Raiden como Raoka, que é um nome bem interessante também Agora essa próxima aqui, cara, eu tenho certeza Que muita gente não sabia O Brutality do Raiden Inside You Que aparece nos jogos mais novos aí Da franquia Mortal Kombat É uma referência ao filme Matrix de 1999 Ali quando o Neil entra dentro do agente Smith Faz força ali, estoura o personagem, né? E ele dá aquela concentrada que dá uma distorcida no cenário e tudo mais. Então, esse brutality no Raiden, de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui, foi inspirada nesta cena do filme Matrix. Olha só que curiosidade da hora, né, manos? E por fim, meus amigos, mais não menos importante, vocês sabiam que o friendship do Raiden no Mortal Kombat 11, chamado Earthrealms Talent, é uma homenagem ao programa Got Talent? Pois é, rapaz, que é um programa aí, pra quem não sabe, né? Onde se apresentam cantores, dançarinos, mágicos, humoristas, entre outros vários tipos de artistas aí que concorrem a uma bolada muito boa no final aí. E a cada rodada que eles se apresentam, eles são julgados ali pelo júri, vamos dizer assim, né? Compostos por pessoas do meio. Então, eu achei uma sacada muito legal também da Netherrealm de fazer isso, fazer essa homenagem aí, né? Que é uma coisa que eu também não sabia, eu descobri isso só pesquisando aqui. E com isso, meus amigos, nós encerramos aqui. Os 13 segredos de Raiden na franquia Mortal Kombat. Que eu tenho certeza que alguns aí. Vocês já sabiam, entendeu? Mas foi interessante poder trazer essa gama de curiosidades aí para que vocês fiquem sabendo. E fazer essa pesquisa foi muito gratificante também. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, deem seu feedback, cara, se vocês curtiram esse vídeo. Deixando aqui nos comentários, deixando o seu like também, que é muito importante. Se inscreve no canal se você tá curtindo esse conteúdo e quer ver mais também. E é claro, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações aí para vocês receberem os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. E... Fomos, galera!